Salve, salve galerinha! E aí, tudo de bom? Nós com vocês, eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Biorno Bruto, youtuber aqui da EW, beleza? Galera, no vídeo de hoje, estarei deixando aqui é, uma defesa aí do jogador Gil Aí é, ele tinha me mandado mensagem no PV, é, aqui no jogo, falando que queria defender a Rally aqui. Contra Titã para testar, tá ligado? Eu falei, então mano, cola aqui na EW Que os cara vai abrir rally em você sim E dito e feito galera Os cara abriu rally Galera, é Esse vídeo aqui vai ter mostrando ali em cima Que um player nosso pegou fogo Depois disso É, não tinha nem como o cara pegar fogo, tá ligado? Porque a composição dele era bem ruim Não tinha como segurar mesmo é, tinha bastante é, T2 e T1 Não tinha formação para defender ali E... Pegou fogo Faz parte, acontece Mas eu não tô aqui para mostrar é, Player nosso pegando fogo Até porque é chato, né, galera Você ficar é, postando é, Jogador é, Sendo zerado, né Então, vamos postar aqui A defesa do Gil Porque só quem pegou fogo sabe como é chato Tá ligado? É tenso às vezes a pessoa até some do chat E aí Hoje eu já defendi o Rally para quem não sabe, essa aqui É a trope atualizada do Corona 157 Que eu já postei aqui no canal Se você quiser rever aí é, Essa trope então Na época Ela tinha 280M e hoje aí Tá com 400M né E aí Já tá para sair o Rally Tapetou bonito Como sempre tapetando tapetando e aí bateu e foi salvo pelo familiar galera então você vão vocês vão ver aí que o set do Gil aí tá caminhando aí para ficar bom né bom ele tem mais muito mais porcentagem que eu muito mais porcentagem mesmo, ele bate quase 350 nas três falanges enquanto eu bato 350. Então ele defendeu muito bem, mano, muito bem mesmo, não perdeu nenhuma T4, nenhuma mesmo. E o set do cara aí, o que há de melhor em infantaria, tá ligado? O que há de melhor. E os familiares também ali do atacante é top, top mesmo. Então... Parabéns aí Gil, foi top Como eu disse mano, podia vir pra elite Que você ia testar a tropa sim Como eu disse ali, o Galdino Pegou fogo, depois disso é, A folha do Galdino Passou e eles, eles viu o Gil Eles viu o set, o, o set do Gil Desculpou e falou assim ah, Vamos pegar esse cabra aqui Tá dando mole e com certeza Tava com o coelho ativo e falou assim Vamos bater nele, depois disso nem vieram Galera, o Gil ficou parado ali por horas e horas e ninguém veio mais não veio então mano parabéns aí Gil pela defesa galera o Gil entende muito é sobre trap rally Eu até me espantei aí com os conhecimentos que ele tem é, a gente andou trocando mensagem ali no, no WhatsApp conversando e ele entende muito mano um cara bem é, que estudou Pra defender, tá ligado? Aqui, já a parte aqui onde o Gil gravou aí é, a a trap dele para mostrar os relatórios pra gente, para ficar mais detalhado Ele autorizou, tá galera? Eu tô mostrando tudo sem esconder nada, então Eu tô mostrando o que ele autorizou, ou seja, ele autorizou mostrar tudo E quem quer uma trap forte de verdade, tá aí HP da Infantaria Ataque da infantaria, 64% já, ali o do familiar dele tá upado. E aí os, ti, os, os familiares do Titã. O que há de melhor galera? Full, fusão, fusão em tudo. Muito top. Muito top mesmo. E aí a habilidade do, do Coelhão patife né? E aí, e aí a composição do Gil, uma composição forte. Aí os heróis e familiares aí do Titã Como eu disse Desce mais um pouquinho Vai descendo E aí a parte onde que levou Red ali No maior esquadrão ali Que foi ali é, é, Só T2 Então mano, ótima defesa Ótima mesmo não, não levou Red em nenhum momento ali em T4 Então foi sossegado eu, eu que defenderia ali, até duplo, mas é, é, teria que ter um pouquinho de recurso para curar, né? Um pouquinho não, porque ele é full enfermaria, então teria que ter bastante recurso para curar E falando de limpa, mano, quando enche a enfermaria ali, desculpa galera, acima ali de uns 400, 500k, mano É muito caro para curar essa quantidade de T4 Só quem tem trap rally sabe então já peço para vocês aí Deixar o like, mano Porque esse vídeo saiu bem topzinho aí A defesa do Gil Aqui já tá na parte dos relatórios é, A defesa do Gil Tava bem acima ali dos 50% Enquanto a do Titã já tinha Caído ali pra 18%, 12% A do Gil em 50%, então Impossível ganhar Podia ter o bônus do Capiroto ali Que não ia Uma top defesa do Gil aí Muito top mesmo muito bom, mano Sensacional Aquelas três tacinhas ali Manda aquele Titan absurdo Os bônus, vocês não fazem ideia, galera Muito top mesmo Perdeu só T2 E aqui ele já tá mostrando os bônus dele pra vocês aí, mano Como eu disse, eu tô mostrando o que ele autorizou Então eu espero que vocês deixem um like aí Porque sai um vídeo bem top, beleza, galera? E amanhã eu já posto aí 3 defesas do Papa Smurf Em cima da nós também, dessa guilda aí, beleza? 3, galera Defendeu três ali com 130k de enfermaria O cara é insano Se liga, amanhã tem mais, beleza? Então deixa o like e aguarde até amanhã Fui, até a próxima